E aí pessoal, beleza? Aqui eu é sou o Tietchan, trazer mais um vídeo pro canal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Então se você for novo, se inscreve, ativa o sininho de notificação. Não se esquece também de comentar alguma coisa nesse Existe, né, é só um inscrito fantástico aqui no canal. Faz por favor, cara. Se você quer curtir uma página que tem memes, tem zoeira, tem tudo que você pensar, o link na descrição. Ó. Senhor Tietchan, no Facebook, mano. A página tá crescendo. Se você quiser entrar em contato com alguma proposta, o algum servidor do que você quer que eu grave? entrei em contato, mano, que fácil um preço lá que a gente pode é, negociar para mim gravar no servidor Mas nesse servidor eu não estou sendo pago, eu só estou fazendo esse vídeo aqui Porque muita galera pede um vídeo assim, em um servidor que você pode ficar forte, em pouco tempo, rápido Rápido eu falo assim, é comparado com os outros tem que não tem painel, isso daqui é muito rápido E a versão dele é bem legal porque é atualizada, né, mano? Uma versão 10.2, uma versão que tá ainda, que ver, aí em alta aí, que dá pra gente jogar. Então, se você quiser entrar, eu vou deixar o link na descrição, mas você tem de entender. Se eu não sou pago pelo DDTank então, também, fazer a divulgação pra eles, eles vão ganhar play novo aqui. Esse vídeo eu sei que bomba, porque é um vídeo que dá muito acesso aqui no meu canal. Daí vocês que entender que o link tá vinculado. O que, que é link vinculado? É link curtado, mano. Você vai esperar 5... Cinco... Ó, você vai clicar no link, vai pular para a página lá, vai esperar 5 segundos, clicar lá. Não sou robô e pular no link lá, beleza? Basicamente, você vai fazer só isso. oh Cala a boca, gente. Deixa eu gravar, vocês estão aí do lado de fora ainda dá para ouvir aqui. <risos> amor. Ô, <risos> oh, velho tem o que fazer não vai caçar vai caçar uma vaca um quintal então você varrer mas enfim o que nesse servidor galera para mostrar para vocês ó oh, mano ele é um servidor 10.2 com painel esse servidor Tô jogando nele já faz algum tempo, alguns inscritos meus aqui jogam nesse servidor também. Tem uma conta bem forte, dá pra querer bater de frente com eles, porque eles uparam a conta. Se você é novo, cara, cria sua conta aqui, porque quando eu fazer live, possivelmente eu vou vir pra cá pra gente poder querer fazer uma interação top, jogar daqui no um knife. Então, cria sua conta, seja personal, beleza meu amigo? Vamos aqui pra eu mostrar pra vocês, ó, vou mostrar minha continha pouco a pouco e mostrar as coisas aqui, quer ver? Tá aqui nela, mano, ó. Tá com a filipina Filipina do Games, né, mano? Que é uma arminha muito boa. Eu gosto muito dessa arminha com o Gold a eliminar 5. Beleza, galera? A 5. Olha o escudo, mano. O escudo com avanço 3. Mas olha os atributos do escudo, mano. Muito top, mano. Na moral, e, tipo assim, ó. Gold eliminar 5 também. O papel também tá a mesma coisa. Com tipo, com subliminar 5. Detalhe de VIP aqui: essas pulseiras aqui, ó, mano. Ó. As pulseiras são tudo full 500. Se você comprar VIP, você tem possibilidade de ter que ver os anel tudo full 500. Mas isso não adianta, cara, porque se você prestar atenção em um vídeo que tem aí no canal, é só se pesquisar que você vai achar um vídeo como eu matei um VIP, mano. O cara é todo VIP, galera, todo fodido mano, muito atributo, e o cara correu da sala comigo, mano, que sofri é a ponte free, beleza? Vocês têm que entender que não basta que você comprar VIP aqui, mano, você tem que saber jogar, galera, usar o, o gelo na hora certa, saber usar as coisas, entendeu? Mas as pulseiras, quando você compra a VIP, vem tudo quente. No site na descrição, se você quiser comprar uma evolução, ela pega 29k em 3 dias. Porque aqui para pegar 29k de atributo demora uns 10, 15 dias. Mas nessa evolução, se você quiser adaptar sua conta para ser uma conta bem forte em pouco tempo. É evolução aí, eu vendo ela por 25 reais pelo boleto, por um cartão de crédito, tudo que você pensar. Beleza, então aproveitar a chance, porque daqui a um tempo eu vou tirar essa promoção aí. Porque eu não vou querer fazer mais evolução nesse servo Vou começar a vender banner, vou mudar o design do site. Então aproveita, beleza, Você também. Teve meu colar aqui, ó, lembrando bem, porque tem alguns inscritos aqui que não sabem de muitas coisas. Você vem aqui, ó, mano, bem aqui, ó, do lado do. Ó, Disponível atualmente, que é esses negócios aqui, ó. Tem o hall da flama, tem esse banquinho aqui, ó. Esse aqui, ó, estação de brinde. Na estação de brinde, você vai vir aqui, ó. Se você pegar 10 milhões de FC, você vai pegar esse aqui, ó. Escolar. Atributo um muito bom. Plano uma dica aqui quem entrar. Se você entrar aqui, você escreve arroba Fugura para ativar todas as figuras. Arroba pet pra você ativar os pet, montaria. Mas se você vir aqui, ó, vai sempre aparecer, mano. Ó. Beleza, ó, o cara já entrou mas ele escreveu errado aqui <risos> figura, né? Mas vocês se entenderam aí, Olha o treino aí, galera, ó, como tá. Prática espiritual, tá assim. Carta, tá tudo ouro, né, mano? 360, tudo atualizado, eu uso essas cartas aqui, beleza? Se você quiser pausar o vídeo para poder ver como que mais cartas são, são assim. O Totem. O Totem, mano. Ele já vem upado, nível 50, galera. Mas o que, que acontece? Você vai ter de upar isso aqui, mano. Esse negócio sempre eu esqueço o nome. Você vai ter de ir lá no painel, pegar muito e upar aqui. Isso demora, galera. Demora muito. Se você comprar a evolução, você vai ver que sua conta vai estar tudo full, mano. 3 dias. Você pode querer ter certeza, em 3 dias. Beleza? Daí, ó. Vou te dar uma roupa fuguei no chat. Se você, é, tipo assim, é pobre, tipo, igual eu, não tem condição de comprar essa evolução, pega e assiste os vídeos do canal. Tem gente que tem quase 50 minutos, mano, fazendo a evolução aqui nesse servidor. Começou é uma conta do zero, o PL até o full e sorteei pra vocês aí no canal. Se você for esperto você entra aí nos vídeos aí que tá tendo aí no canal, vai lá vai e assiste. Pega o aqui pra poder te fazer uma live. Opa, hum, agora eu pego o Tieti, vem, vem, vem, com calma, vem com calma. Fala, desde pra mim, fica, pronto. E tá meu parceiro. é batido pedra, as pedras, mano. Assim, ok. Pedra, ó, pedra mágica, imagem level 4, é 4 ou 10. Coloquei tudo aqui, ó. Só deixei a defesa, é defesa de pedra aqui em cima para dar um pouco mais de defesa. Beleza, faz sentido porque eu coloquei isso aqui. Daí contra marca. Agora vamos aqui nas contra marca mostrar para vocês. Outra marca demora muito, mas eu vou mostrar uma coisa que demora mais aqui nesse servidor. Esse servidor, mano, na minha opinião, tá sendo o melhor servidor pra você pegar atributo, e pegar as coisas muito rápido, galera. Porque eu fui jogar em outros servidores e você tem que jogar um mês, dois meses, pra você ficar, tipo assim, não vai alcançar nem que ver um atributo assim pra você falar nu, tô matando os caras, tudo. Não, mano, você vai matar... Tipo assim, os caras que tá começando Daí é foda, aqui não, você já mata os caras que tá Focado aqui, que não sabe de muita coisa Porque nos meus vídeos eu já mostro tudo mano. Pra você ficar, ó, excelente, cara Ficar com a conta sensacional, bonita, cheirosa E pro PVP Naquele naipe, fiote ó, Aí pra vocês verem, ó, a contra marca tá assim Com essas pedras aqui, ó, se você quiser pausar usar o vídeo pra poder quer ver, ver as pedras E ativar aí, ó Vez, mano? Tá tudo assim tudo normalzinho, galera, mas bonita a conta, mano Eu gostei muito dessa conta E eu não vou parar de jogar dela, né? para ter certeza De vez em quando eu vou entrar aqui Se você comprar evolução, mano, você vai ter um mais pessoal comigo Além de tudo, eu vou Sua conta, vai ser o por mim Ainda, de... Ainda por cima vai ter um videozinho Com ela no canal aqui para mostrar a habilidade da conta Tiozinho aqui, meu parceiro. Então, aproveita, meu mano Aqui vocês as montarias de runa pode expirar, mas sempre deixe elas aqui, elas não inspiram. Elas sempre vai ficar aqui ó. Aí dizer, ó. Se quiser pausar o vídeo novamente para poder ver isso aqui. Na minha opinião, o que mais demorou aqui, galera, ó, não foi ativar as imagens de montaria. Foi ativar o subliminado das montarias, mano. Isso demora muito. Se você for usar do jeito normal, demora cerca de 6 horas, 7 horas. Pelo menos é que os caras me falaram Mas pra mim sabe quanto tempo demora boa, boa, dá uma hora galera Tem um programa excelente aqui Pra quem compra a evolução fica sabendo é, Do programa, aí tem uns boca de lata Que é uns bocudos aí Boca de, ó Daí os caras fazem o que? Vai lá, pega A gente passa o programa pra eles e eles começam a divulgar Pra comunidade inteira a comunidade toda vai ficar sabendo todo detalhe que eles entram e usam o programa Usam o programa Daí dá raiva né galera Por isso que eu não sou muito assim de falar esse programa nos vídeos Mas, beleza né Ó, montaria já mostrei pra vocês eu Vou mostrar o pet. pet nível 70, SS, dragãozinho Minha opinião tá sendo o melhor, melhor pet que tá tendo aqui pra mim jogar é isso aí, agora eu vou mostrar pra vocês a minha sociedade Sociedade bonitona aqui, ó Mano, o que eu falei aqui, galera Vocês conseguem pegar no um painel, beleza, mano? Não tem nenhuma dificuldade A conta é prima Aqui, ó, se quer é minha sociedade, beleza? Se você quiser entrar, mano Já aceita aqui, ó Não querendo entrar aqui, deixa eu ver quem é Já aceita também Aí, mano, ó Entra aqui pra ver se você voga mesmo Porque sempre eu tô logado aqui, ó às vezes galera, né? Todo dia, porque eu trabalho, vocês tem que entender essa parte. Mas sempre eu tô logado, mano. Jogando, conversando com a galera, certinho daquele night. É isso aí, né, mano? Tamo junto. Eu queria falar pra vocês que eu tô fim de fazer mais vídeo aí relacionado a Dank é, de de Minecraft. Porque, tipo assim, eu tô vendo aí que o canal quer ver. Tá numa frequência até boa, mano. Eu tô querendo manter essa frequência. Sempre trazer vídeo para vocês, nunca deixar vocês na mão, porque eu sei que vocês gostam de. Essa carinha aqui, ó, bonitinho e tudo mais, mas eu sei que também vocês gostam de assistir os vídeos que eu produzo aqui pra vocês. Então, se você apoia o canal, mano, faz o seguinte: pega esse vídeo aqui que você tá assistindo, vai em alguma rede social que você tenha, compartilha, pede pra algum amigo entrar, dá o um like, se inscrever, assistir o vídeo pra ver se você vai gostar, criar uma conta no DT pra ir jogar junto com você, faça essas paradas aí, me segue nas redes sociais, que vai o melhor lugar pra você querer conversar comigo, poder que comigo, que ter uma interação comigo e ver o um menino cheiroso, bonito. Pelas fotos do Facebook ou Instagram Então segue aí, beleza, meu amigo? Então vou ficar com esse vídeo por aqui Se você quiser entrar no servidor, mano Entra o link tá na descrição Melhor servidor pra você pegar tributo em menos tempo, beleza? É esse servidor Então aproveita, cara, que o servidor tá aí de boa Aproveita a evolução que eu tô vendendo Porque a evolução é barata Você vai ficar forte, vai matar até VIP VIP vai chorar pra você Se você não entendeu, faça o vídeo aí que eu falei Do vídeo do PVP, mano o vídeo tá no vip que vocês vai entender daí né? ó vocês entrar no servidor você vai ver o atributo desse cara atualmente desabar ah, um tietchê bota aquele vip para correr mesmo que eu sou o naipe um, naipi, um naipi tchê, filho se você tiver o um naipe tietchê você tava tá mentiroso na vida demorou então, tamo junto um abraço do senhor tietchê muito obrigado se inscreve se for novo ativa o sininho e deixa o like beleza galera e falou.